e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados Amém, Amém. Deus salva Este é o significado do nome de Jesus ele vem a esta terra para ensinar, curar, para resgatar. Numa palavra, Jesus vem para salvar. E hoje nós vemos Jesus fazendo uma travessia, que não consiste apenas em passar de um lado para outro. Tudo no Evangelho nos dá um espaço para nós também fazermos uma leitura sobre a nossa vida à luz do Espírito Santo. A travessia quer dizer fazer um processo em que nós nos deslocamos rumo a um outro local que pode nos gerar uma mudança. A conversão é uma travessia. A solidariedade também é uma travessia, ir em direção ao outro. Mudar de vida é sair de um ponto, de uma maneira de viver para uma nova maneira de ser. E Jesus nos ensina, até mesmo nesses gestos muito simples, nesta travessia chegando ao outro lado da margem, ele revela que veio para curar e salvar. Apresentam a ele um paralítico. E nós vemos na pessoa deste homem a paralisia do pecado. Que faz com que as pessoas acabem se prendendo a situações de pecado, estando amarradas... Nós necessitamos, amados irmãos, nos deixar libertar por Deus para progredir, avançar na fé. É por isso que Jesus vai mais fundo do que simplesmente uma cura física. Ele veio para salvar o ser humano na sua totalidade. E assim, ele antes mesmo de fazer aquele homem andar, lhe perdoa. Isso é um escândalo para os judeus que estavam como que estagnados numa fé que havia se empobrecido com uma quantidade de, de preceitos que já não mais movia o coração. Era uma fé feita apenas de ritos externos. E os judeus tinham o Yom Kippur, uma festa do perdão. E acreditavam que naquele dia... não é? podiam ser perdoados por Deus e pouco também moviam-se para perdoar os outros. Eram preceitos apenas. Agora, por inveja de Jesus, não o considerando como filho de Deus, eles consideram que Jesus não é capaz e não tem o direito de perdoar os pecados, porque somente Deus perdoa. Jesus mostra que antes mesmo da cura física acontecer, é preciso que ocorra a cura espiritual. E Ele é Deus, por isso Ele concede o perdão. E nós bem sabemos que o sacramento da reconciliação, por meio do qual nós recebemos o perdão de Deus, é o sacramento da cura, junto com o sacramento da unção dos enfermos, que assiste os doentes no seu momento de enfermidade, de debilidade, de fragilidade. O perdão de Deus é regenerador. A cura acontece quando nós temos a humildade de nos deixar tocar por Jesus. Mas ninguém deve buscar o perdão de Deus como alguém que quer um desencargo de consciência. Quantos de nós, talvez, tenhamos num dado momento nos aproximado de um sacerdote, buscando a confissão, simplesmente como alguém que quer só aliviar a consciência. O perdão recebido de Deus também nos compromete. É por isso que Jesus, ao fazer aquele homem andar, diz, levanta-te, anda, pega a tua cama. E anda. Quem faz a experiência do perdão não pode ficar estagnado naquele pecado, como alguém simplesmente que busca um alívio momentâneo na hora da confissão, mas não dá nenhum passo para mudar de vida, para converter-se. Nós precisamos dar passos na fé. E digo mais. Na abertura que esse evangelho também nos dá de, ao meditarmos o perdão recebido de Deus, nos conscientizarmos de que nós também somos capacitados pelo Senhor a perdoar. Quantos de nós somos prontos a pedir perdão, mas precisamos ainda desenvolver a capacidade de perdoar o outro. Nisto consiste realmente andar nisto consiste, nós saímos do nosso local de vítimas, de pessoas que acusam aquele que nos ofendeu, aquela que nos fez o mal, aquele que pecou contra nós, e nós ficamos girando em torno do nosso próprio pecado. Quem faz a experiência do perdão de Deus libertador é aquele que também deve liberar, este perdão aos outros Que tocados por Jesus Saiamos da paralisia de todo o pecado No qual estamos acomodados E possamos, movidos por ele Pela sua voz Dar passos de uma vida nova Que apenas o Senhor pode nos conceder Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado